Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre e-mail marketing. Sabe o que é isso? Bora falar disso. Solta a vinheta, meu alcoolino. Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing e hoje a gente vai falar sobre e-mail marketing. Antes de mais nada, quero te dizer que eu já ouvi muitas e muitas vezes as pessoas dizendo que ah, e-mail não funciona mais, e-mail é coisa do passado. E ao mesmo tempo, se você navegar um pouco pela internet, você vai dizer que muitas pessoas dizem que você tem que usar o e-mail só para capitalista, tem um monte de ferramenta na internet que fica forçando você só a pegar e-mail e mandar um monte de e-mail para as pessoas o que é certo o que é errado bom existem várias linhas de estudo aí vamos falar um pouquinho disso primeiro é muito importante que você saiba que o e mail funciona assim trabalhei em várias empresas e inclusive nas nações unidas a gente utilizava e eles utilizam ainda o e mail com o mesmo fim que outras empresas como provavelmente você já deve ter recebido e-mails do grupon é boa parte das vendas do grupo vem dos seus disparos de e-mail, assim como de outras grandes empresas. Por quê? Porque a ferramenta de e-mail, ela é uma, uma ferramenta principalmente de relacionamento. Então, ela é a principal ferramenta de vendas? Aí depende da sua estratégia, mas com certeza ela é uma ferramenta complementar. Então, você tem várias propagandas acontecendo, você tem várias várias estratégias, várias coisas acontecendo, e-mail e é um desses canais. Vocês vão lembrar em alguns videozinhos atrás aí, vai estar o card aqui, a gente falou sobre Canais de marketing. E agora a gente está entrando em cada um desses canais. Então o e-mail ele deve ser utilizado, essa ferramenta, para você continuar um relacionamento com o seu cliente. Em algum processo ali, se, ele, se você tem uma loja online, ele já comprou com você, ele deixou os dados e provavelmente o nome e e-mail. A partir daquele momento você vai enviar um e-mail de obrigado pela compra e depois, de acordo com o comportamento dele dentro do seu website, você pode enviar e-mails baseados no perfil de compra, por exemplo. Por exemplo, nas Nações Unidas a gente enviava sempre aqueles e-mails padrão de feliz aniversário, ou faz tanto tempo que você doa para gente, ou ó, você está falando sobre tal causa é isso que está acontecendo. Também em outras ações emergenciais, como terremotos, como os desastres naturais, como os conflitos. E você vai tentando... Entender cada vez mais seu usuário, captando mais informações dele e aumentando o seu ticket médio, aumentando o seu relacionamento com ele, entendendo quanto mais ele precisa, mais você vai vendendo. Algumas coisas importantes. Primeiro, não caia nessa de comprar listas de e-mail. Se você pesquisar pela internet, você vai encontrar alguma coisa. Mas por que isso não é uma boa estratégia? Porque quando você compra um e-mail cara e você manda um e-mail para esse cara, esse cara não sabe que você existe. Vamos supor, você tem um aplicativo aí de é, compra de comida online e você quer mandar uma oferta para uma base de clientes de uma hamburgueria próxima à casa deles você vai lá e compra uma base gigantesca e você começa a disparar e mail primeiro por vários termos e causas técnicas esse e-mail pode cair em spam então o cara nunca vai receber e aí você comprou lá 100 mil e mails boa parcela nunca vai receber porque vai cair em spam depois esse cara não ele não espera receber esse e-mail de você então o que, que é isso ele pode achar que é, uma, que é erro, que é engano, que é enganação, que é uma série de coisas. Ele pode não abrir. Talvez uma pequenina parcela clique e aí depois que clica tem mais uma perda até o cara comprar. Ou seja, todos os esforços de compra da base, criação do e-mail, configuração da plataforma, criação da campanha, da promoção, envio para um retorno pequeno... Às vezes, frequentemente, às vezes não. Frequentemente é muito melhor você construir uma estratégia para capturar e-mails de pessoas que já estejam interessadas nos seus serviços. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre quais ferramentas utilizar, como criar, como testar, como funcionam esses e-mails. Mas aqui eu queria que você entendesse que o e-mail sim funciona. Você precisa mandar um e-mail que tenha que ter uma comunicação impecável. Jamais coloque anexos nesses e-mails. Vamos falar disso mais para frente também. O seu conteúdo, a sua marca, bem transparecido no e-mail. Um e-mail enviado por uma boa ferramenta. Enviado um ciclo ali dentro do seu relacionamento com o seu cliente. Quanto mais perfeitinho forem todos esses detalhes, melhores serão os resultados das suas estratégias de e-mail. O e-mail funciona quando ele é bem utilizado, quando ele faz parte de um todo. E não quando ele é disparado ao léu com spam, com só quantidade, sem prever qualidade desse e-mail. Espero que você esteja gostando das dicas de, de marketing aqui do nosso guia. Estamos falando sobre e-mail, você vai ver aqui os vídeos na tela sobre outros canais de marketing. Deixe seus comentários aqui embaixo para saber um pouco mais sobre o que você quer falar. E esse é isso aqui de marketing, estamos aqui toda semana. Deixe seu like, então subscribe e se nos vemos na próxima. Muito obrigado!